Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, está eu e o Fernando A gente estava indo em uma lenda que o Fernando estava indo me levar, né, ô, Fernando? É isso aí, Thiago E no meio da estrada a gente acabou avistando esse local aqui, abandonado Parece, cara, eu acredito que isso aqui devia ser alguma coisa de frigorífico, cara Porque parece que tem câmeras frias, Fernando O é, é que, que você acha? É, é e o local aqui, pessoal, parece ser muito grande então, a gente, como a gente acabou de encontrar o local, a gente não sabe se tem alguma história ou como que é o local, se tem alguém. Eu vou para um lado, Fernando, você vai o outro, você vai gravar aí também, né? Você vai pro outro lado e depois a gente se encontra aqui, com a qual um grito o outro, se encontra alguém. Beleza. E vamos, vamos dar uma olhada aí. É isso aí. Fechou? Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Galera, antes de começar esse vídeo, vamos falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é a One X Bet. A One é a empresa global bookmaker, que tem nada mais nada menos cooperação com Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos de pagamento rápido e fácil e é o mais confiável bookmaker. Essa aposta não é só em esportes, mas também esportes. Campeonato do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas que também estão na linha da One Xbat Jogos da Copa do Brasil que vão ocorrer agora no dia 14, Náutico vs Cruzeiro. Maringá vezes Flamengo, eu vou fazer a minha aposta no Flamengo E você está esperando o que para apostar no seu time preferido? Já clica no primeiro link do comentário fixado E se você colocar o meu código promocional, casal furacão, esse que está aparecendo aqui No seu primeiro depósito ele vai dobrar, 50 reais ele vai para reais. E com isso você pode ganhar até 300 dólares. Então não perca tempo, clique no link e vai lá se divertir Bora lá galera Dá uma olhada, ó. Parece que o local tá completamente abandonado. Véio. Eu acho que isso aqui devia ser um frigorífico. Ó, isso aqui é isopor, cara. Agora a questão é, será que tem alguém aqui no local? Cara, isso é tudo isopor, velho. Tudo isopor. por ali, deixa eu dar uma olhada aqui. Galera, o local aqui é um labirinto, velho, um labirinto. porque de noite deve ser muito macado. Eu acho que aquela parte ali é onde o Fernando vai Dá uma olhada aqui. Olha isso, cara, é um labirinto. Caraca, meu. Olha aqui, cara, pelo jeito tem é uma escada aí. Aqui não tem entrada. Galera, tô passando meio rápido aqui, porque o local a gente acabou de achar e parece ser muito grande. Então, não sei se tem história aqui, se pode ter alguém. Tá abandonado, tá, porque tá tudo destruído. Então, vamos dar uma olhada aí. Eu vim de cá, então agora eu vou pra cá. Eu acho que essa parte aqui eu já olhei Cara, isso é tudo isopor Tudo isopor Eu vi que tem uma parte que parece que tem uma escada ali, galera Cara, olha isso Tem uma escada que sobe lá que eu vou ter que subir lá, mano ah, aqui a escada, aqui, ó Essa parte aqui, ó Eu acho que é onde eu olhei ali Que eu tava, que eu vi a escada embaixo Ué, mas não tem nada aqui? Ó, tem outra parte de escada aqui Galera, que local sinistro, mano. E eu agora não sei se se tem parte que dá pra mim poder subir lá em cima, lá, ó. Porque aqui parece uma escada. Parece que eu escutei voz. Parece que eu escutei voz. Caraca, mano. Eu acho que deve ter algum local que dá pra subir lá por cima, lá. Uh. Ei! Oh! Fernando! Fernando! Tem gente aí, cara. Fernando! Fernando Ô, tem gente aqui Onde você tá? Ô Fernando, tem gente aqui Onde você tá? Você tá aqui dentro? Onde você tá? Ô, oh, tem gente, eu vi gente aí O que que você viu? Daquele quarto ali só consegui aluniar Tem gente ali? Eu vi alguma coisa ali Tinha, tinha um cara ali assim ó, eu acho que tava, devia estar tá vendo você O barulho que vem tá ali ó Cara eu vi essa parte aqui, é uma escada E aqui, ali do outro lado você também viu? Aonde? Aqui do outro lado? Vi Vi um barulho aí, ó, eu, eu sabia que tinha alguém aí. ó Aí eu fiquei gritando achando que era você. Cara, Cara, eu, eu vi alguém ali cara eu vou acabar de dar mais uma olhada e você ver alguém que grita, hein? Eu vi uma pessoa aí, hein? Eu falei assim: é seu Thiago, eu chamei, chamei. Tinha uma pessoa aí, cara. Eu vi um serviço que eu passei ali, ó, que eu não tinha visto alguém, cara. Ó? Olha, eu tô com o ferido Eu acho que posso. Eu acho que possa ser alguém que estava tentando roubar aqui o local. Ou não sei. O um morador de Roma parece que estava assustado. Estou? Me perto, daqui a pouco vem alguém por trás aqui. Olha lá, gato. Este barulho também. Este barulho também. Galera, tá fazendo bastante barulho ali. Eu vou, ter... fica de olho, eu vou dar uma olhada aqui rapidão. Pra onde correu? Eu não sei, mas que tinha alguém aí tinha, uma cozinha. Cara, um labirinto. Opa! Precisamos um barulho aqui embaixo, cara. Pode ser algum cobra largado, alguma coisa. rato. É, que local sensacional. Qual será o mistério disso aqui? Por que, que será que tá desse jeito? E cara, só se eu estiver muito louco. Mas que eu vi alguém ali, eu vi. Vai saber pra onde foi. Aí, galera, ó. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, é... esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal para quem não for inscrito, Fernando, vambora? E é isso aí, tamo junto, é nóis, falou, fui!